É, é, é. E aí, povo? E é, aí, Tranca, boa noite. Boa noite. Como é que estão é as forças? Como estão as coisas da mente, do corpo, da alma, do trabalho. Tranca comigo? Com qualquer um que se manifeste. Pode okay. ser você, meu bem. Bom, por aqui tá tudo bem. Meu corpo tá melhorando. Do Covid. Eu tô bem melhor. Consegui retomar algumas atividades com, sem tanto cansaço. Do trabalho as coisas estão indo. Como desculpa. Tudo certo, nada resolvido. <risos> e é isso, tá indo bem. Estamos todos indo bem. E se a gente acrescentar um pequeno grau de profundidade na nossa regação Perante o nosso estado de estar bem ou ir bem? Hum, qual, qual a profundidade? Bem-estar além de você, mas com uma outra pessoa. Hum. A gente está falando, tá, está ali falando, tipo, na interação? Pode ser. Ou sem interação? Por que interação é uma necessidade? Não, era só para eu é, desenhar um cenário na minha cabeça para eu entender de como... Sei lá, para eu mas imaginar é, o que a gente é vai falar. uma falando. necessidade, é uma interação? Não, não necessariamente. Pode ser... Sei lá, pode ser um ser que eu nem conheço, eu imagino. Que eu nem tenho interação. É, pode ser um monte de coisa, né? Uhum. Mas... Com tudo com o tudo que pode ser e tudo que há de ser, nós, pelo que somos, estamos. E pelo que sabemos, vamos estar onde desejamos, pois o que desejamos se manifesta uma hora ou outra. E a doença da não manifestação do desejo está na da não credulidade da nossa capacidade em manifestar nossos próprios desejos. Se você parar para meditar um instante, você pode ver que está e fará tudo que deseja e que vai desejar, e tudo que você já fez, um dia você desejou, de alguma forma, ou em um sonho, ou em uma reflexão, ou em alguma maneira, método ou formato, Já paga para pensar isso? Não sei se é bem pensar. Eu acho que eu aprendi algumas partes disso aqui na escola. De, por exemplo, essa parte de, da questão do desejo. E aí eu vejo o quanto... quanto são então, lá três anos que eu estou estudando na escola, o quanto eu cheguei aqui e o quanto é hoje, e ver que coisas que eu desejei lá, é, elas de fato aconteceram, e o quanto também mudei de desejos no meio do caminho, é, mas tem alguns momentos que eu sinto que eu preciso lembrar disso. assim. E eu achei muito legal essa parte da meditação, porque de fato, nos momentos que eu medito, é... Ah, eu vou... a sensação que eu saio da meditação é que assim, eu vou conseguir tudo não e... sei, como se tivesse tudo disponível, assim sei lá. não sei explicar, mas assim, tem uma força nisso mas está tudo disponível sim eu, eu acho que não entendo tranco mas assim, tem hora que sei lá, parece que não sei se coloca, até o, na última aula, não sei se foi na última aula ou em outra aula, a gente estava falando de dificuldade. E é meio, não sei também se é um subdesejo ficar pensando que é difícil ou que está inalcançável. A, que você lá, até não uma... tem poder, ou não é cuidada, amparada, não tem suporte. Sim, ou que aquilo não é para mim. Assim, aí no sentido de uma crença limitante, bem. Aquilo não é para você? Uhum. Como o que passava na novela não era alcançável, é. não é? Sim, sim, isso mesmo. Nós somos reféns da forma e do formato. Mas ao mesmo tempo que somos reféns. Também fazemos o molde, né? É. Nós que nos, nós somos os nossos agressores. Uhum. Nós que nos colocamos em repressão. Uhum. Ao mesmo tempo que há liberdade, há especificidade, há capacidade, há direcionamento, há abrangência, há suporte, há permissão e por quê? Porque há vida. Qual vida? Que vida? Qual vida? Pra quê? Bom, mas aí... Você foi falando isso, falou, a vida. E aí depois perguntou qual vida. E aí me veio, importa qual vida? Porque é a vida. <risos> então, assim... vezes não importa. Mas se é. não importa qual vida... Por que a vida lhe falaria não? Tô Verdade. Por que, que a vida falaria não? Agora, se importa qual vida o que de fato importa, a vida lhe falaria não, pois você, em, suas, em sua capacidade ou em suas capacidades, tem capacidade de manifestar o que é melhor para você. É, Franca, acho que temos viajar. É, no sentido dos parâmetros do, vou colocar parâmetros ou qualificações. É, que você estabelece. Sim, tipo o meu jeito. É, além do seu jeito, parâmetros que você estabelece. Uhum. Condições. Sim, sim. Perfeito, beleza. Condições que você estabelece. Uhum. E aí, nesse sentido, a vida importa, porque é como se eu importasse também esses, esses, essas condições. Então, é como se eu desse o tom. Como se desse o tom, né? É, como se, o se tom eu sou a pessoa. imediato, o tom parcial. E coletivo, o tom individual porque coletivamente você tem um tom próprio e pode demorar mais uma hora se manifesta uhum. interessante, né? sim pode demorar mais uma hora vem à tona então diante do tom da beleza eu me faço belo. Você já namorou? Sim. Você já teve aquele namorado que quando você namorava ele era lindo? Sim. E aí depois passa o tempo você faz cacete, eu achava esse cara lindo? Sim. <risos> e você atribui um tom na beleza dele. É uma beleza que foi tonificada. Compreende? Sim. O tom da beleza se justifica pela forma que embelezamos as coisas e também, por sua vez, a forma com que dificultamos as coisas. Ninguém aqui está falando de força de vontade, energia, de manifestação, nada disso. Uma condição sutil e interativa, mediante a nossa capacidade, visão e ótica. Pois além de ilusões de ótica, temos nossas alusões de ótica também. E são nossas alusões que nos iludimos. Compreende? Nós nos iludimos. Pois achamos da nossa verdade a única verdade. E perpetuamos a nossa verdade como realidade através do nosso poder através do real sentido do livre arbítrio e por meio de uma arbitrariedade estabelecemos um condicionalidades para absorção quantificação qualificação Desenvolvimento e expressão. Compreendendo que há vários níveis de percepção, várias formas e formatos do que percebemos, somos, agimos, queremos e estamos. Mas mesmo assim, reconhecendo o nosso poder ou a nossa liberdade interpretativa do mundo. E para o mundo que se faz real diante da nossa forma, diante do nosso formato, diante do nosso jeito... E diante das nossas condições. Condições pessoais. Condições dos meios e condições ancestrais. Não é interessante? Então, para que possamos perceber as condições ancestrais dos outros, eu me liberto das minhas no presente. Condições que são dissociativas à moral e à ética atingida com o grau de consciência da humanidade neste presente. Para que esse presente seja real uma dádiva... E não se torne um problema ou uma dificuldade. né dona Luísa? Sim, tá? Tra... Cheio de caralho demais essa tá? aula. E também me desprender das restrições e, re... e limitações das condições do ambiente comum. Para que eu possa ver com meus olhos. Para que eu possa perceber com a minha realidade. Para que eu possa tornar real. E me torne uma realeza sendo eu rei e rainha da minha existência, em todos os parâmetros, condições, elementos, ideias, padrões, e eu consiga distinguir os acordos que foram normatizados como condições da espécime que eu momentaneamente estou e que a cada momento eu apresente e represente minha melhor forma. <risos> Qual melhor forma, forma mais adaptada aos mais diferentes meios, métodos, condições e porquês? E aí, provavelmente, como há um ressentimento, como há uma, uma sensação de traição perante a espécime para comigo, há a sensação da necessidade de que a criação seja constituída por uma forma de justificar ou cauterizar o dano causado a mim, mas na verdade são condições do ambiente, pois o mapa não é o território, e o território previamente estabelecia pré-condições, pré-condicionamentos para a manifestação aqui e agora, da qual, infelizmente, aparentemente, vocês não estavam previamente preparados como estão se tornando aqui e agora. Sábios que analisam o presente. Sábios que analisam a sabedoria do Estado. Sábios que quantificam e qualificam a perspectiva de ser. Interessante, né? Sim, tranco E para que serve? Uhum. para entender que cada um tem sua visão. Do contrário, se você estiver presa a dogmas e padrões e porquês, você não consegue saber que o outro está vendo com outros olhos. E a verdade do outro pode ser diferente da tua. E por assim vai. A gente fica preso. Você fica presa à sua visão. E não há coisa pior. do que você estar presa apenas uma ótica da realidade, porque a realidade tem múltiplas visões, não só as suas. Me parece crucial para um psicanalista ver as múltiplas perspectivas da realidade, não? Sim. Do contrário. tem alguém você vai tentar encaixar ela naquele lá, seu padrão normativo. E você não vai conseguir... Eu pensando assim, você não vai conseguir ajudar nem ela, nem ninguém, nem você mesmo, imagina. Mas o que um psicanalista faz? Se ajuda a pessoa? Não tenha medo de errar. Perder o medo de errar é uma das primeiras abandonos que você faz. <risos> Bom, eu fico se alguém procura um psicanalista, eu fico pensando que ela tem que ela tá com algum problema que ela não consegue é, resolver ou desenvolver em cima daquela demanda é, e aí eu acho que ela vai levar determinados parâmetros ela vai contar aquela história e você vai ter conseguir perceber quais padrões o que que é importante ali e se eu ficar presa à minha visão da situação é, que, que o outro está me contando eu, primeiro, eu acho que eu não consigo ter o, movimento, o primeiro movimento que é o de acolhimento é, diante daquela história, porque eu vou estar tá num lugar de julgamento o tempo todo que aquela pessoa está fazendo errado, porque eu já entendi, na minha cabeça eu tenho uma visão de que deveria estar tá sendo de determinada maneira e não está sendo. E aí eu não vou conseguir ter essa leitura do de, de, de todo, né? Eu acho que na última aula até trouxe um pouco falando sobre isso Sobre a questão, se, olha, eu não entendo, é, eu não, é, eu te entendo com as minhas limitações, mas eu te entendo, eu acho que não consigo ter esse movimento estando presa na minha verdade. Não vou conseguir ver a verdade, ver, ver tá a faceta preso do Você está presa na sua verdade, você não consegue ter um ato de empatia, você não consegue desenvolver... Isso. A análise da psique alheia, que é, por definição, um ato de empatia uhum. Porque Não se sei. você está preso à sua análise, você está discutindo. É, eu acho Não que eu tá estaria... analisando. Sim, eu estaria tentando convencer o outro que a minha visão está certa. E aí, eu... qual o ponto? Qual o objetivo disso? O ponto é o princípio das virtudes. Qual é o princípio das virtudes? É o entendimento de que as partes são partes. <risos> e a composição das partes e a comunhão das partes estabelece o entendimento e o desenvolvimento. Compreende? Uhum, Onde a virtude conduz ao entendimento e não à vitória. Sim. Uhum. A virtude conduz à expressão e não à necessidade de ganhar. Porque se o verso do verso é o universo, <risos> a virtude seria o que está delicadamente unindo esses versos. Que seria esse ponto de tangente, né? Exato. Não é interessante? Sim, é lindo. Por quê? Porque a tangência estabelece um meio, e esse meio estabelece um porquê, e esse porquê esclarece as dúvidas das partes em questão. Então sempre que alguém Sai do seu Meio Ou do seu ponto de equilíbrio Sua zona de conforto Essa pessoa por definição Não está apta A atender ninguém Pois ela não está Com não é capaz de se manter estável Para que a virtude faça seu trabalho Possibilitando a união dos versos E a comunicação entre as partes Tranquilo eu concordo com o que você disse da que questão da estabilidade, é. mas eu não sei se é assim. Eu fico pensando. Você está fazendo um curso? Assim? Não, eu fico pensando. A gente está fazendo um curso de psicanálise e eu não sei se eu consigo me ver nesse nível de estabilidade. Ah, mas os casos que vão chegar até você são casos que você consegue lidar. Fica na moita. <risos> Sempre em é. um avanço. Uma questão de ressonância. Mas você sabe qual é o código de ética. Já tá bom. Uhum. Você sabe o que é ideal? Sim, eu, eu, acho, eu saber, é, acho que vou saber. Acho que... Fica evidente quando eu não estou estável, então, numa situação que eu não estou estável, eu não vou... Não vou prosseguir, eu acho, tá? E não é? é. Mas ao mesmo tempo vem assim, ah, mas e todas as vezes que você se corrompe, você continua. É porque cada um tem seu psicanalista, que chama demônio. Hum. Você viu o seu psicanalista aí agora? Fazendo é. um assim. É, é um pouco do que eu tenho. Eu tenho pensado um, um pouco muito sobre essa questão da expressão da autenticidade é... e não da imposição da minha verdade, mas assim, de ser quem eu sou e isso é mais fácil e, quantos, quantos, e, e eu ainda me percebo em momentos tentando agradar, por exemplo, sabe? Mas isso é uma atitude... Baseada em estímulos, dos quais você ainda faz parte. Teoricamente você sabe, mas na prática você está se desenvolvendo. Uhum. Mesmo quando a prática é recorrente? Qual o problema? Não dá prática recorrente. Numa situação dessa, eu já entendi que aquilo não é bom. É. Mas eu sei, sei lá, não é bom enfiar o dedo na tomada. Vocês ceizinho ficar lá enfiando o dedo na tomada. É. Não tem, tenho, não tem. Não... Eu fico pensando assim, não <risos> enfiou uma vez, deu ruim, Na segunda deu ruim. Pra que vai enfiar a terceira? Entendeu? Eu fico pensando um pouco nisso. Mas você se conscientizou que você não deseja fazer isso e manteve seu grau de estabilidade estável o suficiente para você não fazer isso? Não, não sei. Acho que não. Não se mantenha serena E diante do estímulo, você fala. Ah, esse estímulo. Fez eu agir assim. Esse pensamento fez eu agir assim. Tá novo sei lá. E aí você vai ter ciência de como é ser. Tá bom. Eu não, Céu. Por nada, meu bem. E a mesma coisa você fará com o coleguinha. Dessa ótica da auto-observação, é, a viu? pessoa uhum. vai narrar. E a narrativa daquela pessoa vai trazer ao aspecto da própria pessoa o que é importante para a pessoa. Uhum, sim. Isso vai trazer para você muitos dados. Sabia? Porque você vai conseguir traçar qual a lógica a pessoa estabeleceu para estruturar aquela, aquele diagrama baseado em. Níveis. É um diagrama. Baseado. Em camadas. Onde essas camadas. Por sua vez. Estão. É, como eu posso dizer para você. eh é... Essas camadas sempre funcionam em ordem cronológica e de importância. A importância estabelece gravidade a gravidade estabelece prioridade. Uhum. E a cronologia dos eventos determina a interpretação sobre os eventos. Uhum. Dos 0 aos 8... Dos 8 aos 14 dos 14 e aos 21, e, dependendo, dependendo da cronologia, uma perspectiva interpretativa. Dependendo uhum. da condição, uma expressão interpretativa. Você compreende? Aham, uhum, é... É, eu enxergo daquela. Acho que teve uma aula que a gente falou disso, já tem mais tempo. Sobre como se fossem os, os. Como se fossem astros, né? Que estão orbitando em torno do ser. Isso, mas uhum. a importante é a ciência de que existem dois vieses: cronológico e Sim. gravitacional. Exato. Uhum. Gravitacional, a importância emocional que se dá sobre o aspecto isso é... né analisado isso uhum. e o cronológico a interpretação com que se dá ao aspecto como eu interpreto algo através da visão do desejo como eu interpreto algo através do desejo por quê como eu interpreto algo através do desejo por quê nos meios como me justifico? Sim, interessante, que isso é formatado nesses períodos que você trouxe, de 07, é um. 8, de 8 aos 14 e aos 21. Exatamente. Caralho, que doido. Caralho, não pode dizer, tem que falar bucetinha. Ah, tá. Bucetinha, que doido. <risos> Viu como o peso também é diferente sim mas é a importância é... o peso o condicionamento essa coisa do dese... é, da forma porque e como me justifico do zero nesse nessa nesse período aí da formação do inicial da, da formação assim é, é muito louco agora você coloca mais condicionantes para ter uma equação mais rica raça gênero. Sim, forma, aí você consegue trazer ser... outros, outros, outras camadas, né? Não sei se eu posso falar é, assim, sim, mas sim, sim. Como, eu, eu vejo como mais camadas, assim, como se fosse layers mesmo, assim. E aí dá para você montar como se fosse uma teoria de rede. Uhum. No, tem uma parte do, do trabalho que... Envolve geoprocessamento e é interessante que eu vejo um pouco dessa forma. Então, assim, a primeira camada é como se fosse seu, sua geologia, e depois você começa a entrar solo, aí bioma, hidrografia, é como se você fizesse todo esse mapeamento, e é a mesma sensação que me dá, como você colocando camadinha a camadinha. Então, a gente falou ali, sei lá, raça, gênero, e depois você pode, eu consigo pensar, é. Classe social, onde que, onde que você está distribuído no, no planeta, enfim, consegue, consegue colocar várias camadas. <risos> Viajei. Não tá errado, tá bom, tá certo. Tá bom. É isso aí, pessoal. Gostou, dona Simone? Valeu, troca, gratidão. Foi nada. Gostei, troca. Já Fica tá anotado aqui. Ah, Fica da genialidade, não? É, pois, pois é, já está anotado aqui, rever essa aula com calma. <risos> é, meu povo. Essa aula seria bom ser pública, né? Seria Teria mesmo. Isso importar, porque é o conhecimento público muito importante esse da dinâmica de percepção sobre os parâmetros de importância e referência. Sim. Por mim, ok também. E você, dona Goimala, você se permite? O tá de boa, tá? E você, tá bem, minha amiguinha? Hoje nosso áudio foi bem legal. Eu tô bem, troca. Muito bem. Que bom que você tá bem. Você bem, eu bem, sabia? <risos> que responsabilidade. Não, não que seja a sua responsabilidade. Mas se você tá bem, eu tô bem. Ah, então você deve estar bem em uma parte do tempo. Porque... Exatamente, pelo menos parte de mim também. Fico, fico feliz. Pelo menos parte de mim está muito bem, feliz, contente, emanando felicidade. Pintão. Pintado. Pintado. <risos> Ué, não gostou do pintado? Não, porque não, tem nada de cor espaço. Hum. Bom, então é isso. É, tudo bem, dona Marinha, meu amor? Boa noite, Tranca. Beleza, e você. Eu estou sensacional. Estou vibrando a felicidade de estar aqui com você. Bom. Excelente. Dona Eviana. Boa noite, tranca. Tudo ótimo. Eu também concordo que a aula pode ser pública, tranca. Tudo bem. Você concorda, Marina? Concordo, tranquilo. Excelente. É... Então é isso aí. Concordo, dona, dona Carla. Boa noite, tranca. Concordo, sim Tudo bem, meu amor, você tá boa Tô bem Dentro do possível, tá todo mundo indo bem Sim Gostou das condições e parâmetros para análise da psique? Gostei Ela traz uma Complexidade e profundidade No olhar de si mesmo e do outro, né? Exatamente. Traz respeito. Para cada ato, não... há inúmeros outros atos. Então. E eu acho que dentro de um contexto de um. de um não saber, né? Porque tem uma, uma parte. Não sei se ela pode ser considerada assim: dimensionada em, em tamanho. Uma, talvez seja amplitude, né? Do, do, não, do não possível de conhecer devido aos graus de consciência, né? Exatamente, Sim. também, também. Faz todo sentido. E aí, dentro disso, ou em isso, é, cria-se essa rede Sim. De, de camadas. e Inclusive, eu acho que um dos pontos dentro disso é, é, é realmente lembrar, <coughs> além de cronologia e todo o grau de, de consciência, Estamos. Achei bem bom a aula, Tranca. Que bom gratidão. que você gostou. E gratidão, Luísa. Foi muito bom. Ai. Gratidão, eu. <risos> então, que a paz esteja conosco e que o esclarecimento faz a parte da nossa forma de olhar e interpretar o universo à nossa volta. Isso. Amém. Uhum. Gratidão, Tranca. Gratidão. Amor, ah, Tranca, que assim seja. Gratidão, Tranca. Gratidão. Tranca.